Thank <laughs> you. Somos do Estúdio África. Nós estaremos aqui amanhã toda em Castelo Branco com um projeto incrível chamado Estúdio África. Temos três fundos aqui decorativos pintados por um morador grafiteiro de o talento criou três painéis inspirados em países africanos Rapaz, eu estou achando muito interessante porque está mostrando a cultura nossa, cultura baiana, cultura africana, que nós somos descendentes de africanos, quer queira, quer não. Né? Todo mundo vem, todo mundo tem um negro na família, não adianta negar. Já viu que a partir de hoje, minha filho, eu vou ficar famoso e vou pegar um bocadinho, ô oh, oh, mulher, né? Ah, é uma experiência muito visceral, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Uma mercadoria nova na feira, chamando muita atenção, os fundos decorativos de Eder Muniz, um arraso. E a gente está vivendo essa experiência de provocar uma sensação, outra. Então vamos deslocar essa informação da periferia para o centro, do centro para a periferia. E estou muito emocionada, feliz demais.